Quer ganhar massa magra, crescer o seu bumbum, suas coxas? É bem simples, assista esse vídeo até o final porque eu vou ensinar duas dicas fáceis. A primeira dica é o exercício e a segunda dica é a sua dieta. Claro, ainda vou passar uma prescrição de como fazer o exercício, mas se inscreva no canal e tem que ter sempre a liberação do seu médico. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que aprender é o agachamento. Qual o agachamento, professor? Sem peso algum, pés à largura do seu quadril. Fica aí com os pés à largura do quadril. Isso aí, minha guerreira, meu guerreiro. Agora, você vai segurar ambos os pesos nas laterais do seu corpo e vai fazer esse movimento, descer e voltar à posição inicial. Para isso, eu peguei aqui, já reservei o peso, peguei um pezinho aqui, Bem elevado, vou ficar na posição, pés, o peso, projeto o peitoral à frente, contrai o abdômen, desce o máximo que você puder e volta à posição inicial. Desceu, voltou à posição inicial. E agora eu vou explicar a você o que você tem que fazer para conseguir a massa, além desse segmento. Então são três dicas dentro de uma única. Primeira dica é o exercício. Segunda dica, número de repetições e séries que você pode utilizar. Se você for iniciante, você pode fazer com garrafa pet, com pezinho sem peso, não importa. Iniciante de duas, podendo chegar a três séries do máximo que você conseguir. Se você já é intermediário ou avançado, vamos primeiro para o intermediário. Intermediário de quatro, podendo chegar até seis séries. Mas se você é avançado, eu indicaria o que eu faço de seis, podendo chegar até a oito ou dez séries. Do máximo que você conseguir, vai sentir bastante as coxas. Aí vem a terceira dica, que é a dica que você mais quer para fazer com que esse exercício aqui funcione na sua vida, não é verdade? presta atenção direto ao ponto papel e caneta você vai utilizar banana prata duas bananas prata você vai utilizar aveia e leite integral integral porque professor porque o integral tem um pouco mais de gordura e eu quero que você cresça então para crescer um pouquinho mais pegar um pouquinho mais de gordura Leite integral Se você não quer pegar gordura Aí vai no desnatado ou no semidesnatado Semidesnatado Menos gordura Desnatado, sem gordura Tá bom? Simples assim Banana, duas bananas Aveia, duas ou três colheres de aveia Isso é o que o nutricionista aqui Parceiro do canal passou Então, duas colheres de aveia Duas bananas Um copo de 400 ml de leite Integral, se não quiser integral, semidesnatado ou desnatado Joga no liquidificador, bate, pode adicionar algumas pedrinhas de gelo Pronto, é só beber no seu pós-treino proteico E ainda vai ajudar você, claro, sempre ajudar muito você a construir massa muscular Poxa, essa dica aí vale o quê? Vale pelo menos aí uns 30, 50, 100 likes não se esqueça, compartilhe com aquela sua amiga, seu amigo que quer crescer bumbum, quer ter uma coxinha bonita e, claro, modelar o corpo. Sou o professor Emílio Júnior, lá embaixo na descrição. Tem o meu programa de treinamento anual por apenas R$ 42,90 ao mês. Então, é o ano inteirinho você malhando com cardápio, com tudo que você deseja, vai estar lá embaixo na descrição. Você vai pagar por mês e você, todo mês, o programa vai soltando os treinamentos da semana, do mês, fora o cardápio diário que você vai fazer. Muito obrigado pelo seu carinho. Até nosso próximo encontro.